Em que fase da vida você se encontra? A sua vida está andando para frente ou está andando em círculos? O que tem feito para Deus? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre uma fase nova que Deus tem para você. E para isso eu gostaria de me utilizar de um texto que se encontra em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Após uma série de ensinamentos, Jesus ele utiliza uma frase ele convida os seus discípulos para ir para uma nova fase. O texto diz, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Nós podemos substituir o passemos para outra margem para passemos para outra fase, passemos para outro nível. Jesus ele é muito preciso em mencionar que existe uma fase da nossa vida que precisa acabar, para iniciar uma nova. E essa nova é com Ele. Na verdade, essa nova é a Dele em nossas vidas. Porque a fase atual em que nós estamos é a fase que não deu certo. Agora, Jesus Ele está te convidando nesse momento, através desse vídeo, para iniciar um novo processo. E note aqui no versículo 36 que existe um detalhe muito interessante, pois diz assim: E eles, deixando a multidão, ou levaram consigo. Então, se você tem a pretensão de iniciar um novo ciclo da sua vida, se você está cansado da fase em que você está, se você quer iniciar um novo ciclo com Deus, um ciclo de conquistas, de felicidade, um ciclo onde a sua alma vai ser curada, a primeira coisa, o primeiro passo que os discípulos fizeram foi deixar a multidão. Mas quem é a multidão? A multidão são aqueles que dão conselhos vãos, Aqueles que mais te colocam para trás do que para frente. Eles deixaram a multidão e o levaram consigo. O levaram consigo aonde? Na sua embarcação, no seu trajeto. É uma decisão a ser tomada. Eles estão no ponto A e eles precisam chegar no ponto B. Do outro lado do rio, do outro lado do mar. Mas nesse percurso nós enfrentaremos tantos obstáculos e é aí que muitos são barrados. É aí que muitos precisam tomar uma decisão e muitos optam por ficar na margem. Pois no caso dos discípulos, eles enfrentariam a fúria do mar, altos e baixos. Nesse percurso, existia uma promessa. Cristo disse, passemos. Ele não disse, vocês passarão, ele disse, passemos. Existia uma certeza de que Jesus estaria junto. Olha que fantástico! Jesus está fazendo um convite para você passar para um novo nível e Ele promete que estará junto. Só que existe um percurso a ser corrido. Nesse caso dos discípulos, eu fico imaginando eles analisando talvez a profundidade do mar. Porque nesse percurso que você vai enfrentar daqui para frente, talvez você vai analisar qual a profundidade desse percurso, qual a distância, quantos quilômetros, você não sabe. Talvez você vai analisar assim, é, o, que, o que vem pela frente será escuro, eu não vou saber onde pisar. Esse é o problema que muitas vezes nos barra, nós não conseguimos andar por fé, nós queremos andar por vista. Muitas vezes é difícil nós tomarmos decisões, porque nós queremos ter o controle da situação. Mas existe uma certeza, Jesus prometeu, Ele disse que estaria com você até o outro lado. E eu vou repetir, eu vou ser redundante, no outro lado é, você vai conquistar coisas que você jamais imaginou. E a pergunta é, você está disposto, você está disposta a enfrentar algumas tempestades, mas tendo a certeza que Jesus vai estar na sua embarcação, para conquistar coisas que jamais o seu coração imaginou conquistar, sonhos que vão além da sua imaginação. Ou você vai continuar uma vez mais, ficando no raso, na margem. Sabemos que a margem é mais seguro, não é verdade? Aqui na margem é seguro, seus pés estão no chão, mas talvez assim você vai continuar tendo uma vida rasa, uma vida sem sabor, sem sentido. Quantas pessoas levam uma vida sem sentido, sempre na mesma, andando em voltas, por não arriscar, por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir verdadeiros conselhos. Agora vai chegar um dia, meu amigo, minha amiga, que a vida vai passar tão rápido, a vida passa tão rápido. Quem está falando para vocês é alguém que já experimentou isso. Eu já experimentei, a beira da morte, eu já estive na beira da morte eu sei o que é estar na frente de um médico e o médico falar que eu estava na beira da morte prestes a morrer você não imagina o que é você não imagina o que é você recebeu uma notícia, um diagnóstico de morte e passar um filme na sua cabeça e você saber que esteve no raso e levou uma vida superficial apenas para conquistas terrenas eu te afirmo que trabalhar apenas para conquistas terrenas não te leva a nada. Não existe prazer nisso. Você precisa trabalhar para conquistas eternas. Você precisa trabalhar em prol da eternidade. Eu já estive na frente de um médico e, e no momento que ele me deu o diagnóstico de morte, passou um filme na minha cabeça, eu pude ver, eu pude ver que vida miserável que eu tinha, eu tinha carro zero, eu tinha comércios na cidade, eu tinha um escritório em um dos melhores prédios do centro da cidade, e ali eu pude ver que eu trabalhava apenas para essa vida terrena, que vida miserável, eu não tinha deixado legado, eu não tinha deixado nada, eu não tinha adquirido riquezas nos céus, por isso eu te digo, você precisa tomar uma decisão de sair do raso. Você precisa entrar na fase de Deus, no novo ciclo que Deus tem. Deus está te fazendo um convite agora. Passemos para a nova fase, passemos para o novo ciclo. Saia da sua fase, entra na fase de Deus. Deus está te fazendo esse convite agora. Quem está te falando é alguém com experiência, alguém que já experimentou, experimentou o gelo da morte. Eu já tive com câncer numa UTI, minha amiga, meu amigo que você possa tomar a decisão nesse momento de dizer, Senhor, eu quero experimentar uma nova fase com o Senhor, não importam os desafios da trajetória, eu quero chegar do outro lado, que você possa chegar do outro lado. O problema são os medos daquilo que você talvez não vai ver no trajeto, porque no trajeto existe a profundidade do mar, não é verdade? Existem as ondas, existe a escuridão, mas ele afirmou, ele disse, passemos, eu vou estar com você. A presença da tempestade não significa ausência de Deus, porque na verdade na tempestade é onde mais Deus está. É apenas um teste para que você chegue do outro lado com experiência, com maturidade, com mais humildade. Agora continue no texto, acompanhe o texto comigo, versículo 37 diz assim, E levantou-se um grande temporal de vento, olha o percurso, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Agora olhe esse grande ensinamento que Jesus nos dá durante o percurso da nossa caminhada, para o Novo Ciclo, versículo 38. Veja o versículo 38. E Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Vamos dar uma pausa aqui? Olha que interessante. Para começo de conversa, Jesus estava na popa. Então, se Jesus estava na popa nessa embarcação, nesse trajeto, significa que eles estavam na proa. Vamos entender isso? Jesus estava na popa. Onde que é popa? Popa é atrás. Então, os discípulos estavam na frente, na proa. Para começo de conversa, está tudo errado. Viu como é errada a nossa embarcação, o nosso trajeto, o nosso percurso? Porque lá no início está escrito assim, eles largaram a multidão e levaram-o consigo. Então nesse percurso para nós chegarmos no outro lado e conquistarmos, nós levamos Jesus conosco. Agora quem é que está no comando? Aqui diz que Jesus estava atrás. Aonde que Jesus está na sua vida? Jesus está no controle da sua vida? Porque aqui os discípulos deixaram Jesus atrás. Os discípulos estavam no comando, então talvez, será que não tem alguma tempestade na sua vida, mas será que não é porque você deixou Jesus atrás? Será que você não está no controle? Será que você não está tomando as decisões ao invés de deixar Jesus tomar as decisões? Será que você não está utilizando do seu coração para tomar as decisões conforme o seu querer? Eles deixaram Jesus atrás, <risos> aí Jesus pegou uma almofada, olha que ensinamento! Eu creio que Jesus nem estava com sono nada. Jesus só queria ensinar. O mestre ensinando, pegou uma almofada, um travesseiro. Jesus ó, dormindo com o olho aberto, outro fechado dormindo. O que que aconteceu? O óbvio. Veio a tempestade. Por quê? Porque o homem estava no controle e não Deus. A tempestade veio. E quando a tempestade veio, eles se lembraram. Se lembraram do que? Que deixaram Jesus para trás. Talvez a tempestade que está na sua vida serve para você se lembrar que deixou Jesus para trás. E eles fizeram a coisa certa, se lembraram de Jesus e correram para Jesus. Vamos acompanhar no texto? A continuação do versículo 38. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te e o vento se aquietou e houve grande bonança. Aqui tem mais uma revelação interessante. Eles aprenderam, eles entenderam, eles não falaram com o mar, eles não falaram com a tempestade, mas eles clamaram aquele que manda na tempestade. Veja que os discípulos não falaram com a tempestade, não falaram vento, mar, por que você está furioso? Não, não, não, eles falaram com Cristo, eles entenderam agora quem que manda. Você está entendendo que talvez você está você falando com o teu problema. Ou talvez você está falando até com o inimigo. Quem sabe você não tem que mudar o foco e começar a falar com Cristo, naquele que manda no problema, naquele que resolve o problema. Que sabe você não tem que agora falar com aquele que pode curar a tua alma, curar a angústia do teu sofrimento. Agora, essa depressão que você está enfrentando, você tem que falar agora com Cristo e dizer, Senhor, resolve, me cura dessas amarras, me liberta dessa prisão. Toma o controle da minha vida novamente, meu Senhor. Toma agora o controle da minha embarcação, venha para frente agora, venha para a proa. deixa que eu vou para a popa. E note que... A tempestade, o vento, a fúria do mar, não acordou o Mestre, mas o clamor dele sim. O problema, o problema, o mar, não mexeu em nada com o Mestre, mas o clamor, a angústia da alma, isso sim, mexeu com o coração do Senhor. O clamor da tua alma, a sinceridade do teu coração, vai mover a mão de Deus ao teu favor. Após o mar se acalmar, Jesus pergunta para eles, Por que, que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Eu creio que Jesus perguntou isso porque momentos antes, inclusive um dia antes, Jesus estava ensinando sobre fé, inclusive sobre o grão de mostarda. Jesus estava falando sobre a parábola do semeador, entre tantos outros ensinamentos, falando sobre fé. Aí, depois disso, um pergunta para o outro, Mas quem é esse? que até o mar lhe obedece. Eu respondo, esse? Esse é aquele que está te convidando nesse momento, através desse vídeo. E aí, você quer passar para o outro nível comigo? Você quer conhecer o outro lado? Porque afinal de contas, esse teu nível aí, até agora não te levou a nada. Somente a frustrações, somente a decepções. Esse teu nível aí não te trouxe felicidade alguma. Inclusive, esse teu nível aí fez com que você buscasse felicidade em pessoas, em coisas. Quem sabe você vem agora para o meu nível. O meu nível vai te trazer um gozo eterno, uma felicidade plena. O meu nível, você vai beber água, água que você não vai ter mais sede. Porque é o nível de Deus, é um nível eterno, é um nível que vai fazer você ser agora um influenciador de pessoas para a eternidade. E eu te pergunto, você vai aceitar o convite de Deus? Você vai sair do raso? Você vai sair da margem? Você vai parar de ser uma pessoa depressiva para ajudar pessoas com depressão? Você vai parar de ser uma pessoa amargurada para curar pessoas com amargura? Você vai parar de ser uma pessoa doente para curar pessoas que têm doenças? Você vai aceitar o convite de Deus? Talvez você esteja sem força, né? Por isso, segura aqui na minha mão agora. Vamos junto. Você não está sozinho, meu amigo, minha amiga. Vamos juntos! O Senhor está nos convidando passemos para o outro lado, vamos para o outro nível, no outro nível há conquistas, no outro nível há vitória, no outro nível há sua bênção, no outro nível há o gozo, no outro nível há uma terra prometida, no outro nível há aquilo que o teu olho nunca viu, no outro nível há a vida eterna, que Deus te abençoe poderosamente.